Jogo. um jogo doguinho. É... final fantasy Tactics música música o oh, meu nome para o do mangá é mangá e o yoko show anime anime isso hanta hanta filme filme o poder do chefão sem dúvida Vamos começar agora? Ó, estamos aqui tomando irã, pá, não sei o que. Pode ser, cara. Já começou já. E aí? E, e aí, aí galera, estamos aí tomando um irãzinho aqui. Irã patrocina a gente. A gente vai ficar muito feliz. cuidado Me chama o Douglas. Me chama Nélio. Que bom. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> A baguninha, a baguninha. Nélio, qual é o tema de hoje velho? Hoje nós vamos falar do top 5 jogos de Playstation 2 é, de escolha pessoal de cada um da gente Vamos começar com você Nélio Começando por mim mesmo? Bom velho, eu não vou falar o ranking assim, tá ligado? Primeiro, segundo, terceiro não Vou falar assim os 5 que eu, que eu gostava muito de jogar eu gostava de jogar Medalha de Honra, o Medal of Honor, né? Porque eu achava um jogo interessante, bicho. Porque tinha umas fases que você tinha que calcular e prestar muita atenção quando você ia atirar, né? Porque você tinha fase que você era um sniper e que você tinha que economizar bala, senão você se fudia, velho. E se você errasse os tiros. Você não tinha como matar os inimigos pra pegar mais munição, né? Então era um jogo que eu gostava muito, velho. Além da, da história que contava, né? Que é uma história interessante a história de, da, da Segunda Guerra Mundial. Vou encerrar minha parte e falar aí, Doguinha. Minha vida foi dentro dessa parte aí, Doguinha. Então, gente, minha, minha, meu top 5, meu, meu jogo favorito, meu jogo favorito de Play 2 é o jogo vai ter até o The Wudapter The Game que é um jogo baseado na obra do do filme lá do O Poder Chefão Por que eu gostei desse jogo? Primeiramente, quem me conhece sabe que eu gosto de um jogo de mundo aberto onde eu posso fazer muitas coisas Seguramente, porque é baseado num filme que eu gostei muito e que eu li o um livro eu li, para dar, eu li o um livro, joguei o um jogo e só depois que você vê o filme. E o filme dá febre. E o jogo é interessante, porque o jogo tem duas histórias. Tem a história do filme e tem a sua história. A sua história está, é, digamos, interaçada com a do filme. no filme. Não, interaçada. É interaçada. É ou seja, é um tipo que você joga a sua história, você participa de momentos da história do filme. E é louco, porque como é um jogo do estilo GTA, você... A cidade toda particular, fazer crimes, é, subornar a polícia para que a polícia não te coetule não te por um tempo e, é, e você pode ir atrás das famílias. E esse jogo ele tem uma coisa que é interessante: que é o domínio de bairro. Quanto mais estabelecimento você ter a seu favor, digamos, o comerciante que passa para a propina. E for a, a, a sua família, você ganhar no um bairro. Eu Pô, não, não, do jogo vai. Deu o Dafo The Game. É louco, velho. E. só tem um outro jogo que eu pago um pau. Do cacete. Esse jogo aqui. Silent Hill 2. Um dos jogos mais incríveis que, que eu já vi. Eu me arrisco a dizer que é o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida e o melhor jogo que existe, né? O jogo ele fala de uma. começa uma história bem bizarra de um cara chamado James Sunderland, que ele vai a Silent Hill e nesse entretempo ele recebe uma carta da esposa dele. Só que tem um problema, essa carta que ele recebeu da esposa dele, a esposa dele já está morta há três anos. Ele vai a Silent Hill, descobriu que raio está acontecendo aqui. No deck é isso tudo que está acontecendo, como é que alguém que morreu há três anos pode mandar uma carta Aí Nessa história toda mundo vai para lá tentar descobrir é, Uma das sacadas gigantescas da pessoa que tem Silent Hill, no 2, no 3, no 4, nos que vem em seguida É uma dimensão que a gente chama de dimensão das trevas, você está normal na ambientação Quando começa a dimensão das trevas, o bicho pega, começa a aparecer bicho a atmosfera começa a ficar bem mais pesada Você percebe que o capiroto está por ali Nesse caso do Silent Hill 2 Tem uma sacada incrível Que é uma das, embora não vá dizer tudo que é gigantesco Que essa dimensão das terras é, Tem uma relação muito próxima com o estado de espírito do personagem Que é, no caso do Silent Hill 2 oh, Esse é... aqui Vai ter uma relação com a personalidade do Game Sunderland Conforme ele começa a entrar numa, numa atmosfera, num estado de espírito, meio depressivo, totalmente triste, você começa a entrar numa atmosfera diabólica. Que é aquela dimensão das três que a gente conhece em em terrível. Além disso tudo, a gente tem um elemento fodástico, nesse dois também, embora apareça nos outros também, que é os, os, as criaturas que aparecem no jogo. A gente vai ver no 3, no 2, perdão, vai ter lá em o Pirâmide Red. E vai ter também os, os manequins. Cada, cada personagem desse que aparece, cada monstro desse que aparece, ele tem uma relação simbólica que representa alguma coisa em relação à própria vida do James Delaney. Então, por isso, Silent Hill 2, pra mim, é uma verdadeira obra de arte. Disparado. over. A gente finaliza por aqui. Galera que curte o vídeo, valeu. Você, dá deixa o seu like lá. Nos segue nas redes sociais. Comenta aqui. É, quais são os seus jogos favoritos Depois de assistir o 2 Valeu já